Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Aprovado em 2004, o presopiclona apresenta as marcas Lunesta e Prisma. Ele é um hipnótico não-benzodiazepínico, ou também chamado de remédio Z, da classe das Ciclopirrolonas. Seu mecanismo ainda é desconhecido. Entretanto, acredito que ele se ligue ao receptor GABA do tipo A e do subtipo alfa 1 que tem ação sedativa e inibitória do sistema nervoso central indicado para insônia tanto indução quanto manutenção suas propriedades podem alterar com alimentos tem uma ligação proteica de 52 a 59%, meia vida de 6 horas pico de 30 a 70 minutos e enzimas 3 a 4 e 2 e 1 inicia-se com 1mg e máximo de 3mg pode causar sabor desagradável, cefaleia, boca seca, edema e náusea e é contraindicado para hipersensibilidade e episódios prévios de automatismos.